eu sou o Gabriel Jordan do, Obagaz, do TRD, e recentemente eu tava à procura de produtos capilares novos para testar aqui no canal, coisas que tinham sido lançadas recentemente ou coisas que eu ainda não tinha testado. E pensando no meu último tutorial, que foi a resenha do Botox Capilar da Forever Days que você confere clicando aqui, eu decidi fazer a resenha do Reconstrutor SOS Miracle 5 Minutes da Forever Days também. E antes de começar o vídeo, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês o que, que esse produto promete. Esse produto promete transformar fios elásticos em emborrachados que o saudável novamente, depois de química e coisas do tipo E ele possui proteínas e aminoácidos que trabalham para reconstruir o cabelo e o córtex cortical Ele promete de agir de forma rápida, agindo em toda a área que está danificada Então é isso, será que o SOS e anti-emborrachamento da Forever Lease funciona mesmo? Continue assistindo Então, troquei de roupa e pra gente começar essa resenha desse produtinho aqui O que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou lavar os meus cabelos e só a título de informação mesmo, o produto que eu vou estar tá usando pra isso é o Liso Extremo, o shampoo e o condicionador da Pantene Eu vou só lavar o meu cabelo com o shampoo e eu volto pra vocês com ele molhado ainda pra gente seguir na resenha Então, eu lavei o meu cabelo com o shampoo Liso Extremo da Pantene, é, passei uma vez só mesmo porque o meu cabelo já tava limpo E agora a gente vai pra o produto em si eu Vou ler pra vocês as instruções do produto Aplicar o SOS nos cabelos úmidos em toda a área sensibilizada, distribuindo suavemente com o um pente Que perceba que o produto foi totalmente absorvido Deixei em repouso por 5 minutos, penteie novamente e enxágue. Agora que a gente já sabe como é que eu uso o produto, é, eu vou tirar o botanel, só um minutinho E vamos abrir ele Ele falou pra aplicar nas áreas mais sensibilizadas do cabelo, a área mais sensibilizada do meu cabelo é na frente E na verdade eu acho que não vou aplicar direto no meu cabelo, vou passar na minha não sei se isso é muito ou é pouco Mas gente, ele tem um cheiro muito bom Ele tem cheiro de chiclete Olha, vou dizer uma coisa sobre a Forever Lease, viu? Eles são de parabéns com as fragrâncias dos produtos Porque o Bodog Escapilar tinha um cheirinho de óleo de coco maravilhoso Mas esse aqui, mais ainda Ele tem um cheiro de balinha Sabe aquelas balinhas de melancia? Não sei se vocês lembram quando vocês eram pequenininhos Pois é, tem esse cheiro Então, eu passei os produtos com as minhas mãos Mas as inscrições falam que é pra gente ver com o um peixe Tendo certeza de que Tá cobrindo toda a área danificada No caso, a área do meu cabelo que precisa de mais atenção é a parte da frente Mas eu vou passar no meu cabelo inteiro porque o meu cabelo é curtinho, então já é melhor pra testar inteiro nele Lembrando que o meu cabelo não tá tão danificado assim, mas as pontas a parte da frente dele e a parte de trás inteira dele Tá lá um pouco ressecada. Enquanto isso, eu tô aqui no site da Forever Lease. E eu vou falar pra vocês. Aqui no site, o full price tá por 99,90. Eu comprei o meu produto aqui na minha cidade por 54,99. Só que aqui no site tá com 59% de desconto. Então o produto acaba saindo por 39,99, O que é mais barato do que o que eu paguei no meu. Mas você também tem que levar em consideração o frete. Então fica atento a isso. Aqui diz que tem três determinados a do colágeno, que mantém a forma dos cabelos e evita a quebra dos fios mantendo-os totalmente fortificados, hidratados e nutridos internamente o meu cabelo é bem hidratado, eu sempre tomo cuidado com isso mas o meu cabelo tende a cair facilmente tipo, passou na mão do meu cabelo ele vai caindo então se esse produto me ajudasse com isso, seria excelente ele também tem um complexo de aminoácidos que promove rejuvenescimento capilar instantâneo rico em carotina age rapidamente na reconstrução da massa capilar afetada pelo tratamento químico se vocês não sabem, eu faço química Cabelo, eu faço selagem aqui no meu cabelo Mas lateralmente então, eu sempre rasco Inclusive, eu ia raspar hoje, mas antes de gravar um tutorial, Eu pensei, não, o cabelo maior deve ser maior Eu não tenho nenhum problema em relação à selagem Mas é sempre bom a gente tentar manter o cabelo da gente o mais tratado e o mais saudável possível A última tecnologia dele é que ele tem ômega 3 Seis e 9. Ele proporciona força e saúde aos fios, mantendo-os protegidos contra todas as agressões das altas temperaturas, o que é uma coisa que eu não tomo cuidado e eu deveria muito. Eu sempre faço escova no meu cabelo. Como eu falei, eu faço selagem, mas quando a raiz no meu eu não tive tempo de retocar Eu sempre dei uma escovada no meu cabelo E eu nunca me lembro de usar protetor térmico Então isso é uma coisa que acaba danificando um pouco o cabelo Inclusive eu acredito muito que o meu cabelo seria 100% saudável Se não fosse essa questão de eu escovar e a temperatura danificar o fio E novamente vamos utilizar os benefícios para o cabelo Ele tem reconstrução instantânea Força e nutrição combatendo a quebra dos fios Ele tem um repositor de massa capilar Que é perdida pelas agressões químicas Cauteriza a parte interna da fibra E tem proteção contra as altas as temperaturas. As coisas que eu mais me interessei aqui foi a reconstrução instantânea e a proteção contra as altas temperaturas, porque são as duas coisas que eu mais tenho problema. E ele tem ação anti-emborrachamento, uma reconstrução instantânea em 5 minutos, força e elasticidade pré e pós-química. Não dá nenhum é spoiler, mas eu tô querendo fazer um serviço no meu cabelo onde ele vai ser muito danificado. E já que ele é útil não somente em pós, mas em pré-química também, pode ser que isso me ajude bastante. Mais do que planejado, não tá esperando por isso. O o resultado é um cabelo totalmente recuperado e saudável com apenas 5 minutinhos de tratamento, que é um verdadeiro milagre de brilho, hidratação e maciez nos fios. Então, já se passaram quase 5 minutos totais que o produto pede pra que fique no meu cabelo. E em breve eu vou enxergar o cabelo, vou passar um condicionadorzinho da linha lá que eu falei pra vocês. E volto pra finalizar e vou passar um pouquinho com vocês. Gente, só um update: é. Eu ainda não passei o condicionador nem nada. Eu vou ter que só pra falar pra vocês que eu. Tô sentindo o quanto meu cabelo mudou. Eu tô tremendo demais a câmera, mas desculpa. Eu tô sentindo o quanto meu cabelo tá hidratado. O meu cabelo tá muito macio, sabe? Pelo menos molhado, ele não aparenta estar tá pesado. Mas <risos> ele aparenta tá muito melhor do que ele tava antes. Eu vou lá passar o condicionador e aí eu volto pra afinar ele com vocês em câmera. Então gente, voltei Vou explicar pra vocês o que, que eu fiz Eu enxaguei o produto do meu cabelo E como eu gravei pra vocês um insertzinho com o celular que eu fiz Meu cabelo tava muito, muito, muito macio E ele tava bem soltinho E aí o que eu fiz depois foi passar o condicionador da Pantene, da linha Liso Extremo E o meu cabelo tá aqui Eu só passei a toalha mesmo pra tirar o excesso de água E vou falar pra vocês o que, que eu achei Então, ele disse que em 5 minutos faria uma reconstrução instantânea No meu cabelo, o meu cabelo não tava Tão danificado assim, mas os defeitos que, pelo menos no toque que eu sentia dele, eu não tô sentindo mais. O meu cabelo estava bem ressecado na parte de trás e tava com as pontas da parte da frente ressecadas. Na parte da frente eu senti um efeito até mais potencial do que atrás. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas enfim. Aqui diz que ele repõe a massa capilar, que é perdida pelas agressões químicas. É. Eu sinceramente não sei como avaliar isso para vocês Porque eu acredito que isso não é uma coisa Que se perceba o olho nu Mas o meu cabelo não tá mais encorpado Mas também ele não tava tão danificado assim Ele cauteriza a parte interna da fibra Novamente, isso é uma coisa que eu creio Que não tem como avaliar o olho nu Mas eu amei o efeito que ficou no meu cabelo E ele protege contra altas temperaturas E é agora que o teste principal vai começar Porque eu vou finalizar o meu cabelo Escovando ele no secador na temperatura máxima E o que eu sempre percebo é que o meu cabelo fica todo lindo E a pontinha dele fica meio ressecada E o que a gente vai fazer é testar pra ver se dessa vez vai ficar com esse efeito ou não Então eu vou escovar o cabelo agora e já já a gente conversa Então, eu terminei de estourar o meu cabelo e o meu cabelo tá incrível o toque. Dessa vez ele não ficou tão pesado quanto é o botox capilar. Na verdade, o meu cabelo tá super leve. O meu cabelo tá muito, muito bonito. E o que eu tinha falado pra vocês, que eu ia testar sobre a proteção capilar, eu não sei se vai pegar aí na câmera, mas olha, as pontinhas do meu cabelo estão todas na mesma direção do fio, o que é bom. Eu não sei se vai pegar na câmera, mas pelo que eu tô vendo aqui no meu espelho, não... Dá de ver nenhum dano E também do que eu tô sentindo pelo toque Tá excelente E o que eu achei O meu cabelo tá definitivamente mais hidratado Na parte da frente O meu cabelo recuperou o dano que ele tinha totalmente Na parte de trás Ele recuperou quase totalmente Então eu acho que se eu continuar usando esse produto com um tempo, o meu cabelo vai estar 100% recuperado E pra um tratamento de 5 minutos eu achei muito bom Porque nos 5 minutos quase nenhum tratamento faz esse E como vocês já devem supor, o produto tá aprovadíssimo Principalmente porque ele tá super, super leve no meu cabelo E agora o que me resta é trocar de roupa e voltar aqui pra me despedir de vocês então, gente, voltei pra me despedir de vocês o meu cabelo tá muito lindo Eu sei que eu já falei isso um milhão de vezes aqui Mas é porque eu realmente amei Dá tá de ver que chegou Não alterou o movimento dele Mas deixou incrivelmente mais leve A textura do meu cabelo tá macia Ele tá mais brilhoso E agora é que eu resenhei esse produto aqui pra vocês Que é uma coisa que eu já queria fazer tinha um tempinho Finalmente eu vou cortar o meu cabelo E quem sabe em breve eu faço alguma coisinha dele eu acredito que eu não tenha mencionado, mas o produto vem numa embalagem de 300ml, o que é um tamanho bom. E o cheiro dele, a gente, já falei do cheiro desse produto um milhão de vezes, mas não. Cheiro de balinha Tem cheiro de balinha de melancia E meio que o vídeo fica por aqui Se você gostou de assistir esse vídeo Por favor, não esqueça de clicar no botão de like aqui embaixo Isso é muito, muito, muito importante pro desempenho do canal E além disso, se você não tiver feito ainda Não se esqueça de se inscrever no canal E me acompanhar nessa jornada maluca De resíduos de maquiagem, de Produtos para cabelo e tudo enquanto Assim você pode ver todos os vídeos que eu já postei E receber em primeira mão os próximos vídeos para isso, basta clicar no sininho de notificações também Se você gostaria de me seguir Você pode me encontrar no Instagram e no Twitter Ambos em arroba trD Com tudo feito, muito obrigado por terem assistido esse vídeo Eu amo muito vocês E eu vejo vocês no próximo vídeo